A gente estamos lutando contra o Covid-19 porque a gente ama a nossa comunidade indígena e estamos fazendo de tudo, estamos lutando, estamos com um pouco de número de pessoas, como vocês podem ver, e a gente precisa muito que vocês venham nos ajudar. Até, até agora, nós estamos tá fazendo aqui dois e meio, uhum. quase dois e meio já, e em nada aqui. A chuva está chegando. No mês passado, nós passamos em Barra da Chuva. Então, mas, mas nossa parte nós estamos fazendo. A FUNAI apre, é, apresentou que no Brasil ela está mantendo 229 barreiras. E nós pedimos aonde estão essas barreiras que eu não sei. Pelo menos na PIB. Não chegou ao nosso conhecimento nenhuma barreira que está sendo mantida pela FUNAI. A gente está parando, é, verificando ah, quem entra, quem sai, e se está usando álcool gel, se está usando uma máscara. Estamos na barreira sanitária à noite, eu e mais um companheiro, ali uma barraca provisória. Olha só aqui ó, o vento, aqui ó, está derrubando a cabaninha do, dos meninos que ficam aqui durante a noite. Aqui, ó. Aí, aqui você janta para não deixar barreira Exatamente. Porque a casa de você daqui fica cinco quilômetros, quatro quilômetros. Quatro km mais ou menos. Tem que comer aqui. A pessoa ir lá, às vezes, nem dá mais a maior vontade de voltar. As barreiras que nós estamos vendo, aí que nós temos conhecimento, todas estão sendo mantidas pelas comunidades indígenas e pelos grupos né, que apoiam os povos indígenas. Hoje estamos entregando o kit de apoio à barreira sanitária da aldeia Sassoró, acabamos de chegar aqui. Eu agradeço muito para vocês que, que trouxeram essa pequena doação de, de higiene é, para a nossa comunidade. Né? Cadê, cadê o município? Ninguém não chega aqui. O nosso entendimento é este, né? Que essas barreiras elas devem ser é, ser implementadas, né? E, e mantidas pelo Estado. É dever do Estado a proteção das terras indígenas. Mas o que nós observamos desde o início da pandemia é que as comunidades indígenas estão entregues à, à própria sorte, né? A secretaria deu daquela lona rasgada. Só aquela que deu. Eu não estou vendo ainda município também investindo por essas pessoas que estão na barreira, porque porque eles estão correndo risco. Muitas lideranças que estão sendo contaminadas são justamente as lideranças que estão nas barreiras. Então em muitos casos, Cesar não está oferecendo nem o mínimo, que é o treinamento para as lideranças indígenas que estão se dispondo, né, a ficar ali tudo em nome da proteção da sua comunidade. Mas a pergunta a gente é quando que nós vamos estar aqui? Aí eu falei isso assim até inclusive durante se não me orar esse vírus que está vindo nós estamos aqui na, na barreira sanitária